Boa tarde, boa tarde Mostrando os rapazes hoje aqui Mostrar os dois trabalhando Começar logo por isso Diluído, portador de canela Fica difícil filmar e botar a no gancho Diluído Portador de canela minha marca. Vai meu filho ele já cruzou com ela várias vezes Nem sei se pega mais Ou se ela deixa E não deixar a panha parou, parou, parou, parou, parou Ela não quer mais não Ela não quer mais não Agora vamos ver o ancestral com a outra. Vamos ver qual é a situação do ancestral com a outra. Eu, eu, eu fazer um videozinho, beijo, mas você mostrar o E só mostrar. Olha lá, meu amigo. Mostra que tu é homem também. Ele, o que acontece é o seguinte. Eles não, eles não, não cruzam mais porque ele já cruzou, já está fazendo o ninho. Ela não aceita mais ele. Como vocês olham, eu nem lembrei nem de tirar a bacia a Natal tá muito quente eu resolvi dar os banhos neles. E deixa eu separar esse rapaz aqui. Que o que ele tem que fazer eu já fiz. Coloca agora a chapa saia. Fica difícil gravar e. Isso. Tá aí a princesinha. Amanhã com certeza ela vai estar tá colocando ovo. Amanhã, com certeza, ela vai estar colocando ovo. Canelinha linda, linda, linda. Aqui está minha princesa que está doida, doida para se aprontar. Já puxa algodão, já vai no ninho. Está doida, doida para se aprontar. Aquela canela está se aprontando. Tenho que arrumar um lugar para ela. O um portador poder pegá-la. Vamos tirar isso aqui. Fim de tarde, tirar as verduras. Amanhã... Agora as princesas que estão deitadas. Deitada. Deitada. Deitou dia 10. Tem outra linda deitada aqui. Deitou. Vai nascer dia 21. Deitou dia 8. Está lá deitada. Aqui eu tenho dois filhotinhos de ancestral. Dois meses. E aqui está a minha joia mais rara na gaula, mais feia do cananímo. É, uma, Isabel, duas, Isabel, três, não tenho certeza, vou perguntar os universitários, e aqui tudo diz que é um canela macho, quem conhecer melhor que eu, diga que bicho é esse, e esse. Valeu, valeu, valeu galera, me despedindo. Esse é meu pequeno criatório de Tarim da Venezuela. Pinta Silva da Venezuela, nosso fundoso Tarim. Olha que coisa linda! Quem foi que disse que Tarim não come estrosada? Come sim!